Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que você esteja bem. Cara, esse vídeo aqui, é, vou mostrar um passo a passo de como você pode ter o seu robô. Vou mostrar todos os detalhes, como que você faz, quanto que custa, como que o sinal chega para você, que estratégia você pode usar. Enfim, na verdade, você vai poder fazer três robôs, tá? Vou mostrar aqui para vocês direitinho, todo passo a passo. Primeira informação muito importante, se inscreve aqui no canal, deixa o like tem... aqui na engrenagem vai ter uma deixa eu mostrar aqui para vocês era para eu ter aberto antes eu acabei esquecendo ó se vocês pegarem eu vou pegar um vídeo aqui aleatório tá bem nessa engrenagemzinha aqui você clica nela aqui e aumenta a velocidade do vídeo tá vendo então faz isso aí que esse vídeo deve ficar longo você consegue ver esse vídeo aqui mais rápido então, vamos lá. Primeira coisa, esse robô, ele custa R$40,00 por mês, esses três robôs. Você... Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é exatamente esse passo a passo que eu vou fazer aqui, e vocês vão ver o meu robô, fechou? Então, vamos lá. Você vai vir aqui no site, né, que está aqui na descrição, aí você vai ver robôs customizados. Dá para fazer pelo celular muito tranquilo também, tá? que eu estou fazendo pelo... pelo computador, porque é mais fácil de gravar. Deixa eu ver se a minha internet vai ajudar. Não, porém, calma aí, vamos lá. Robôs, é, por que não tá aí? É, a gente ao vivo dá, um, dá uns bugs, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Robôs, boa, agora foi. Tá vendo, ó. Aqui de cara, vocês já vão ver que o meu plano atual, que é o de 40 reais, ele, ele, eu posso ter três robôs. Tá aqui o meu robô Bolt rodando, e nas últimas 24 horas, tá vendo que é um padrão que, que não acontece muito, inclusive esse padrão tá no canal, tá? Esse padrão, eu já fiz um vídeo falando sobre ele que bate bastante. Inclusive, nas 12 horas do vídeo, acho que ele bateu 19, apareceu 19 vezes e acertou 18, alguma coisa assim. Então, beleza, então aqui é tá o padrão, nas últimas 24 horas, 92% de assertividade. Esse padrão, ele está voltado para o Over 2,5, mas você pode fazer para ambas, pode voltar a fazer porque que você quiser. Como é que você faz? Você vai vir aqui em criar um novo robô. Beleza? E aí, você tem que ver algumas coisas aqui. Primeiro, você pode escolher a liga, tá vendo, que você quer que o seu robô atue. Mas é sempre bom deixar nas quatro ligas. Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o padrão. Então, qual que é o padrão que está naquele robô? Eu vou selecionar aqui padrão, beleza, já tá, pumba. Aí eu vou salvar, aí o padrão vai ser, opa, desculpa, eu tenho que escolher o padrão. O padrão que tá naquele robô, é, se eu não me engano, é 3 a 0 pro visitante, beleza? E aí eu salvo o padrão, beleza? Agora, onde vai ser a entrada? A entrada vai ser no over 2,5, um tiro aqui, aí eu salvo, um tiro aqui, eu salvo. Um tiro aqui, eu salvo. Um tiro aqui, eu salvo. É o padrãozinho pé de galinha. Fechou? Então, over 2... Dois... Ah, não, tá over 3,5, gente. Over 2,5. Over 2,5. Opa, deixou. Deixa eu deletar. Então, beleza. Vamos de novo. Então, over 2,5, salvei. Over 2,5, salvei. Over 2,5, salvei. E over 2,5, salvei. Então, fechou. Nas últimas, não sei qual que é o histórico aqui, as últimas voltas são 24 horas, tá dando aí esse tipo de atividade, tá vendo? Você consegue ver direitinho onde bateu, onde deu red, o que aconteceu, fechou? Aqui as ligas, dá pra você trabalhar bacana. Eu vou inventar um padrão aqui agora, pra gente fazer um teste. Então, vamos brincar. Isso é muito legal, porque dá pra você ficar vendo exatamente o que rola, sabe? Eu tenho um padrão de ambas também que está no, tá no canal, que eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas é um padrão que eu baixo bastante. Então, vamos lá. Padrão, vou desenhar um aqui. Eu quero um padrão de... Resultado... Uh, que a casa, que o visitante venceu no intervalo. Beleza, eu vou salvar. E a minha entrada vai ser, sei lá, um over 1,5, dois tiros. Vamos ver se tem valor uma entrada 10. Opa, eu esqueci de mudar ali. Tá vendo? Eu coloquei padrão, vai precisar mudar para a entrada. Então a entrada vai ser over 1,5. Um vamos salvar. Dois tiros no over 1,5. Um Cara, 90% de assertividade, até, não é, não é de se jogar fora. Tá vendo? É muito simples de, de fazer. Então é assim que você configura o seu robô. E aí você. Isso aqui é bem legal, você consegue testar o sinal. Então vamos lá. Você consegue ver o layout do sinal. Então, aqui está padrão over 2,5, over 2,5. Aqui o número de jogos, gale, gale. Eu não vou salvar aquele robô, porque ele não é, não é um robô que eu vou usar, né? Que eu acabei de criar. Mas vou mostrar para vocês. Ele chega assim, ó. Tá vendo? Esse é o meu robô. É, o último sinal que ele mandou foi 5 horas da tarde. Agora são 9 horas da noite. É um sinal que, que realmente acontece muito pouco, mas, ó. Aqui deu um red, mas bate muito. Eu tô aqui deu outro red, mas eu estou procurando trabalhar nesse é, com sinal mais assertivo e menos volume. Fechou? Cara, eu acho que, que é isso, acho que deu para entender. É, tem, é, no, quando você comprar, você vai ter acesso ao suporte. Você não vai falar direto comigo, tá? esse site não é meu. Você vai acionar direto o suporte do site. E aí, se você ficar com dúvida, você chama os caras lá, que os caras também te dão um puta suporte para você construiu o seu robô, e aí tem vários outros padrões, ele envia sinal 24 horas por dia aí no seu, no, seu, no seu Telegram. Fechou? Essa dica que muita gente me pede aí, como é que faz um robô, como é que cria, então, tá explicado. Valeu, aquele abraço.